Uma das aplicações web mais interessantes para se trabalhar com criação de imagens e inteligência artificial é a Artbreeder, uma aplicação que nos permite gerar imagens em diálogo com uma rede generativa adversarial, uma GAN. Para aceder acedemos a artbreeder.com, reparem que eu estou a usar um tablet, poderia fazê-lo no computador, tocar em Start e em seguida aceder com a nossa conta ou, se necessário, criar. A Artbreeder aceita muito bem contas generalistas. Ao entrar no site, o primeiro conteúdo a que temos acesso é uma galeria de projetos criados por outros utilizadores. Para criarmos nós próprios os nossos projetos, tocamos em Create e em seguida temos um conjunto de categorias que nos permitem de decidir o que queremos criar. Pessoalmente Prefiro a General A primeira porque é aquela que nos dará resultados Mais intrigantes É aquela que nos vai colocar Literalmente em diálogo com a GAN. Na prática todas as categorias o fazem Mas a General é mais Aleatória Então toco em General E em seguida Tenho dois métodos de criação O Compose E o Animate o Animate permite-me gerar animações O Compose permite-me gerar Imagens. Ao tocar em Compose a GIN devolve-me 6 possíveis resultados aleatoriamente. Reparem que estas imagens vão sempre demorar um pouco a carregar porque estão a ser geradas em tempo real. Reparem que na parte inferior do ecrã temos 3 categorias: Parents, Jeans e Save Children. Eu vou tocar em Jeans porque é aqui que está o segredo de, desta GIN. E neste momento o único gene possível é o caos, ou seja, eu posso mover este slider e gerar caos nas imagens. E como podem reparar, elas alteraram-se, elas foram produzidas em tempo real. Se tocar em Select, posso escolher outras imagens que a GIN irá usar como genes para gerar as imagens que ela supõe que nós queremos produzir. Então, eu vou por exemplo escolher Patterns, Padrões, Teeter Curtain, e agora, atenção que por um pouco, ele vai me gerar imagens combinando as originais com a imagem Teeter Curtain que eu já escolhi. Se eu ajustar o Slider, ele vai aumentar a intensidade da imagem Teeter Curtain e diminuir a intensidade das restantes imagens. Reparem que isto está a ser gerado automaticamente através da combinação de rede adversarial. Posso juntar quantos genes quiser. E ao fazê-lo. A rede adversarial vai gerando novas imagens perfeitamente surreais a partir das imagens de género que eu escolher se cruzarmos geração caótica cortinas, cães e plataformas petrolíferas temos seis possíveis resultados interessantes. Poderia continuar a explorar isto. Aliás, parte do gozo desta aplicação é explorando as combinações perfeitamente estranhas que vão surgindo das combinações destes genes, mas prefiro agora entrar numa das imagens. Vou tocar em Save Children e escolher uma única imagem. Neste momento eu posso descarregar a imagem para o meu computador, o telemóvel, também poderia fazer com o botão direito do rato reparem que a resolução das imagens nunca é muito elevada em parte porque o algoritmo para ser rápido não processa imagens de alta resolução e posso se quiser fazer crossbreeding ou seja, escolher outras imagens para fazer uma intergeração com a minha imagem original Reparem que, ao selecionar outra imagem, a GIN vai-me vai -me gerar automaticamente mais uma imagem. Posso também escolher imagens Children, ou seja, eu posso aumentar o nível de similaridade e diferença em relação à minha imagem original. Ou posso tocar no Edit Genes e não só alterar a proporção dos genes originais que geraram esta imagem, como também adicionar novos genes... para obter outro tipo de resultados. Ao fazê-lo, estou na prática a dialogar com um algoritmo de inteligência artificial que me vai dando resultados que, de acordo com a técnica de GAN, tenta adivinhar com base no input que nós damos e no treino a que foi sujeita os resultados que nós pretendemos, mas, como estamos a interagir, o tipo de resultados que nós pretendemos vai sempre alterar-se em função daquilo que o algoritmo nos vai fornecer. Ou seja, estamos a criar usando uma inteligência artificial como pincel para testar ideias, experimentar combinações para gerar novas imagens.